Você sabe qual é a diferença entre e-mail, marketing e spam? É isso que você vai conferir depois da vinheta. Ver com o spam, a principal diferença entre e-mail marketing e spam é que no e-mail marketing você dá a permissão para que uma empresa envie mensagens para você, enquanto no spam você não oferece essa permissão. É comum é, empresas realizarem envios de spam achando que estão utilizando a técnica de e-mail marketing, mas é um grande engano. O e-mail marketing não é uma ferramenta de propagandas, e sim uma ferramenta de relacionamento. Se você quer um resultado imediato, existem outras ferramentas que vão poder te ajudar, como Google AdWords, WallClicks, Facebook ADS, mas não o e-mail marketing. Claro que é possível realizar vendas através de e-mail marketing. Mas não é pegando qualquer lista de contatos de e-mail e disparando e-mails. Primeiro é preciso você ter uma base de e-mail própria, e lembrando sempre que é preciso ter a permissão do usuário para envio da mensagem. Vou mostrar agora algumas desvantagens de realizar spam ao invés de e-mail marketing. Primeiro é um o incômodo que você vai gerar para os usuários, né? é muito chato é, você receber e-mails que você não solicitou segundo motivo é a indiferença que a pessoa vai ter em relação ao seu e-mail. Quando a gente não conhece uma empresa, a gente tende a ignorá-la. O terceiro motivo de você não realizar spam é a irritação do seu cliente. Ele vai estar tá com a caixa de mensagem lotada com mensagens indesejadas. O quarto motivo é o medo. Isso mesmo, ele vai ter medo da sua empresa porque ele vai achar que é um vírus. Quando a gente recebe uma mensagem que a gente não está esperando, geralmente a gente pode achar que é um vírus que a gente está recebendo. Já vimos o spam e agora vamos ver as boas práticas para envios de e-mail marketing. Você sendo uma pessoa física ou uma empresa, não reenvie uma mensagem se você não tem conhecimento da fonte. É a marca da sua empresa que vai ser identificada como autor de uma mensagem que você não tem conhecimento. Então se é for uma mensagem falsa, é a sua empresa que está passando a mensagem falsa. Antes de realizar o envio, filtre sua base de e-mail. Envie apenas mensagem para quem realmente quer saber sobre um determinado assunto. Não vá enviando qualquer coisa sobre a sua empresa para pessoas que não possuem afinidade com aquele conteúdo. Não envie uma mensagem só por enviar. Envie uma mensagem que tenha um conteúdo de qualidade, que vá fazer diferença para aquele usuário. Antes de enviar o e-mail marketing, procure as boas práticas indicadas pela ferramenta que você vai utilizar para disparar os e-mails. E por fim, não use aquelas ferramentas, é, como se fossem robôs, que preenchem formulários de contato. Você enviará mensagens para empresas que não te conhecem e vai poder criar uma antipatia é, ao invés de criar um relacionamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve teremos novos vídeos falando sobre Meio Marte. Não perca! Até a próxima! A primeira é a segmentação. É, tudo começa de quando a gente solicita a, as informações do cliente. Então a gente pode ah, pedir... para fazer, ou para realizar uma compra do seu produto. Essas informações precisam ser fáceis Sim. e não esqueça o acesso via celular. Quanto à sua apresentação de produto...